Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova, mais uma exploração e a história daqui é sinistra, hein Thaís? Demais, né? Foi nos passados aqui, pessoal, estamos aqui de frente com essa casa, essa casa aqui está abandonada há algum tempo já, já há alguns anos, né Thaís? Aham. Uhum. E o que foi nos passado, pessoal, é que morava um casal aqui de senhores nessa casa, eles que construíram essa casa. Eles compraram a propriedade, compraram o sítio, esse sítio, e construíram a casa deles para eles morarem no sítio. Eles queriam sair da cidade e morar no sítio. E eles compraram esse pedaço de terra, construíram a casa deles, começaram a morar na casa. Só que de noite eles não conseguiam dormir aparecia uma criança, falaram que era uma menina, né, Thaís? Sim. Aparecia uma menina dentro da casa, começava a arrastar a mesa, arrastar a cadeira, o copo caía no chão, diz que a casa era bem atormentada. Eles não sabiam o que, que aconte... tinha acontecido, o porquê que essa criança aparecia, pra eles chamaram até padre, né, Thaís, pra Sim. fazer oração, mas mesmo assim a menina ficava na casa, sempre aparecia, nossa, tá cheio de mosquito aqui, aparecia. Eles foram investigando, descobriram, que há muitos e muitos anos atrás, essa parte, esse terreno aqui, era um cemitério. E eles não sabiam, né, Thaís? Uhum. Eles pegaram e construíram a casa em cima de um cemitério. Eles não sabiam. Porque não tinha os túmulos, né? Eu não sei como não. que era. Se já tinham tirado os corpos. Então, eu também não sei, Thiago. Foi falado, foi isso, né? Não que passaram é, muitos detalhes. Que eles construíram a casa em cima de um cemitério, em cima do, do cemitério. Só que eu não sei se. Vai saber anos... se a pessoa, para vender, para eles não tinha desmanchado tudo. Desmachado. né? Pode ser, Não né? Sei. Então, pessoal, a casa era atormentada por causa disso. Dizem que até hoje essa criança aparece aqui nessa casa. Então, hoje eu e a Thaís vamos fazer a exploração, vamos fazer o um reconhecimento do local, mais uma lenda nova, quem passou essa lenda pra gente foi o Ricardo, né, Thaís? Sim. E hoje a gente vai fazer a exploração aqui, vamos ver como que é essa casa? Vamos lá. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Pelo jeito, já roubaram as janelas, ó. Sim. Vamos dar uma olhada aqui? Dá pra entrar aí? Dá. Tá puro mato. Vai tá ter uma certa aqui. Nossa, olha o povo como que é essa casa. Cuidado. Porque pelo jeito, já vieram e roubaram as janelas, as coisas, né? Aham. Uhum. Desce essa? umas madeiras aqui. Hã? Ah? Mais umas madeiras aqui. Onde? No chão. Tem duas portas. Ah, não tem fumo. hein? Né? Ou tinha, hein? Roubaram. Ah, aqui era, ah, a cozinha, era a cozinha, ó. cozinha tá aí. até onde era a tua Desculpa. O que é isso? Esse barulho pressa. Esse bicho? Não sei. Ó, acho que roubaram, ó. A janela. O que é aqui? Entra por aí que eu vou por aqui que Eu acho que era a sala, sala. Roubaram aí também, Eu ó. acho que roubaram, ó, tá vendo? É. Quebrado Foi, a porta. Ó, tinha um monte de buraco, Eles estão para, buraco ó Eles tamparam os buracos, ó Será que era com armário Essas coisas Sei assim? lá, mas na sala, eu acho que era a sala Você acha que era a sala? Eu acho e essa menina aparece, velho É, isso aparece aqui, ó já viu que o mundo dela era por aqui, Já né, Meu Deus, pai. O que, que é aí? quartos. As quartos Ai, que susto. Achei que era aranha sem assim. Nossa, mas desse tamanho? Um quarto? Mas cabe a cama aqui, cara. O que, que é aqui? Ah, era garage. a garagem. A garagem. O que é tem aquilo ali? Tem outro cômodo ali. Pode um ser tanque. tanque, né? Tem outro cômodo lá, ó. Será que depois dá pra ir lá? Eu acho que dá. Nossa, aí o mata ele crescendo ali, como que tá? Tá estranho, né? Nossa, velho. Olha, tá, tá nascendo tudo por cima do telhado, tá, tá vendo? Aham. Uhum. É, que logo, logo cai, Thiago. Será que não tem cobra aqui Será não Será que tem, cai, tem Ah, eu acho que um túmulo por aqui não deve ter, não. Senão eles não tinham construído. É, então, acho que não, né? Quem é que vai construir? Deixaram bastante coisa isso aqui. Ó. O que ah, é que é a Pelo jeito, quem roubou a janela, roubou também vaso, né? Sim. E onde que era de lavar a mão? Não tem torneira? Ó, ali aqui. Aí, Aqui, vê? ó. Aqui. Mas aí era onde tomar banho. Não, aqui era banho. Estranho. Era bem apertado, né? Bem apertado. Né? Nossa, tem muito pernilhão, né? Tem. Aqui, ó. De ó, filhete deles. Outro quarto. Que outro quarto. Ó, oh, tem remédio aqui ó. Que ah. isso? Mas sim. Com Marta. Que negócio. Olha os meus negócios aqui ó. Nugget ó. ó oh, roubaram a janela. Ou eles mesmo que rancou né? Eu, eu acredito. Eles... Mas eu acredito que roubaram, porque geralmente roubam, né Tiago? É. Casa abandonada, assim, o pessoal vem e rouba as janelas, coisa aí e vende. Outro quarto, três quartos. Mas eles moravam sozinhos aqui, né? Morava. Sim, ah, e talvez tinha plano de ter filhos, né? É. Tem Galera, uma marca aqui, noção? ó. NL. Galera, vocês têm noção? Essa casa foi construída em cima de um cemitério, cara, em cima de túmulos. Caraca, ah, que horror, velho. cara. Que horror. Nós já fomos numa fábrica, tá isso. Agora lembra, lembra que nós fomos numa fábrica que era uma borracharia tipo um auto-center. Que foi quando a gente descobriu. Sim. Que foi que ali. Nas nossas investigações, aham. É, Caraca, velho. Tem um vidro aqui, ó. Será que a gente consegue ir lá naquele outro cômodo, lá? É? Vamos lá ver, velho. Mas é por fora, ótimo, né? Olha, tem até a marquinha da. da... A caixinha de descarga ali. É mesmo. Não acho... é uma casa muito grande, né? Não, não é grande não. Ó, a corredorzinha é bem pequenininha. Uhum. Come pra todo lado. Três quartos. Camelão, tá? Tá mordando tudo, né? Lista telefônica. É. Nossa, acho que hoje muita gente nem sabe o que é lista telefônica. Será que faz ainda a lista Eu telefônica? acho que não. Tá muito mal aqui, ó. Será que vai dar pra ir? Hum. Ah, já Passaram por aqui, amor, já ó. Por aqui, ó. Será que tem gente frequentando aqui? É que a história é muito conhecida aqui na região, é né? conhecida aqui, local. Ixi, deve ter cobra aí, né? Aí, daqui. cara, essa cena. Você é louco, tem mano. Tem cobra aí, Thiago. Você acha que tem? Eu acho. Tem, tem aqui. Ah? Aqui é o quê? Cuidado. Cuidado cobra, não vai não, não vai não. Aí, deixa eu fumar. Olha, galera, vários vidrinhos de veneno. Tem bastante vidrinho de veneno aqui, Thaís. Pode é? ter um tênis. tênis. Ó, ó, parte parte para tênis. Outro tênis. Para Hã? Faz de um vídeo. Ah, você acha que pode ser construído por causa de guardar veneno já, é. né? Olha, litros de vinho, galera Isso aqui parece uma parte de uma geladeira Tinha uma janela aqui, ó Telhado calino. Vamos carina Caramba, cara Vamos ver se aqui tem alguma coisa aqui embaixo É, parece que nada Aqui eu acho que era tipo uma dispensa mesmo, Thaís Eu sair daqui agora. O medo é grande de ter cobra aqui, hein? Aqui, ó, eu acho que era tanque, ó. Tá vendo? Ah, pode ser mesmo. Acho que era tanque, Cuidado. Mas lá não vai dar pra nem não, não, pô. Não, não dá. Não, não, dá, não. Por isso que essas plantas aqui, eu já vi em vaso, cara. Será que é mesmo? flor? Não parece, uma, não tem uma flor aqui. Uh -uh. Tá caindo assim. isso daí, olha lá. Tá, o mato ah, tá subindo em cima em conta aqui, ó. Tá. Caramba. Vou voltar cara. ali. Nossa, olha é aqui gente, vai. dá medo de ter cobra aqui, ó. Mas não é não tá pisando aqui no chão do túmulo. E agora, essa menina, cara, que aparece aqui, será que o túmulo dela era bem aqui na casa? Então, Thiago, não sei. É mistério, né, cara? É um mistério, né? O que você acha? E vamos sair, a gente tem que vir investigar. Vim aqui dar uma investigada para poder Só que acesso é, né? é, é difícil a noite, isso daqui vai ser Nossa, difícil, galera, hein? aqui vai ser difícil a gente estar vindo à noite, vamos ver se a gente consegue. A história é sinistra, queria saber mais sobre... Se realmente é assombrada, né? Se realmente é assombrada. Casa bem pequena, achei que poderia ser uma casa maior, né, Thaís? Uhum. Como falaram que era um casal aposentado, né? Que eles comprou Sim. o terreno por coisa chique. Mas é porque eles fez a casa pequena só pros dois mesmo morarem, né? Uhum. Imagina, tava só os dois aqui de noite, cadeira andando. Eles acordam Deus e vê lixo. uma menina. Nossa senhora. É? Imagina. Você é louco. E aí, vambora? Vambora. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos pro canal crescer cada vez mais. E se você tem alguma lenda aqui no estado do Paraná, manda lá no meu Instagram. Meu Instagram tá aí na descrição. Vai lá e manda pra mim ou pra Thaís, pra gente estar indo fazer a investigação, a exploração e a investigação, né Thaís? Isso mesmo. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.